Eu acho que estou com um conjuntivite, por isso que eu estou de, de óculos escuros. Meus olhos estão bem vermelhos, eu sei que o vídeo é preto e branco, mas não importa, está me incomodando. Sem mais delongas, vou falar de novo sobre os votos, então, JP, solta a vinheta! Hoje eu vou falar sobre votar no presidente, no deputado, no senador, no, no prefeito e etc e tal. Eu vou deixar aqui de novo o link pro vídeo do Cauê Moura, que é, é um vídeo bem rápido sobre qual é a função de cada um Para mim não começar a ficar falando, do deputado, etc e tal. Você pode ver o vídeo que é muito rapidinho e ok, Assim o canal dele também, ele é um filho da puta gritador do caralho, mas as ideias dele são até legais. Algumas você filtra, outras você fala ah, ok. É o seguinte, não vota na mídia. É o que eu quero para te dizer, não vota. Essa, toda essa história de votar em presidente, a mídia sempre prega isso como se fosse a principal tal. Cara, beleza, o cara é... Porra, aí não dá. O cara botou o carro dele lá lado de fora, vai ligar o som alto. Nesse vídeo eu vou fazer um pedido simples pra vocês pensarem bem quem você não votar. E quando eu tô falando de votar, eu não tô falando só do presidente. O presidente é sim. Quem representa o país, etc. e tal, mas ele não é a parada mais importante do país. Você tem que ter muito cuidado, na verdade, escolher bem quando você não voltar para deputado. O deputado... Então, por exemplo, quando você vota um cara como o pastor Silvas Malafaia, que você vota na galera de evangélico, você faz uma bancada gigantesca. E falando disso, eu posso fazer uma, uma comparação com o um partido nazista, porque foi assim que o Hitler conseguiu ascender ao poder. O partido na maioria dentro da comarca e assim eles conseguiram fazer o que quisessem. Então, só passavam os projetos que eles queriam, só provavam as leis que eles queriam. Porque afinal, eles a maioria só votavam no que eles queriam, e o que eles não queriam, eles não votavam ponto. E são coisas desse tipo que fazem um país laico como o nosso ser é uma aberração. Se você coloca uma bancada gigantesca de evangélicos, filha da puta, que não tem o que fazer, eles aprovam leis imbecis. E eu tô falando dos evangélicos porque é algo que tá em pauta, né, a gente vê isso o tempo todo. Só exemplificando, se essa galera quisesse, poderia obrigar as mulheres a não usar calça, usar só saia, deixar o cabelo crescer, não usar batom, não usar esmalte, não furar as orelhas e não tomar banho nas quartas-feiras, sei lá. E é por isso que a gente tem que ter cuidado, porque na na verdade quem manda nesse país, de fato, são os deputados Porque são eles que fazem as leis, leis essas que depois a gente vai cumprir O presidente sendo o do executivo, ele só tem de executar Os ministros por sua vez também E é por isso que eu posso voltar rapidamente no vídeo anterior e dizer que Tanto o país do Ministério da Saúde tem um ou mil médicos, porque ele é um órgão do executivo o que de fato ele é executivo bar administrativo, então tanto faz, ele tá ali para cumprir o que já foi legislado e não de fato entender se os leitos precisam, sei lá, o hospital X precisa e tal, quem faz isso é o diretor do hospital que é uma pessoa também nomeada designada para aquele para aquele, aquela função ali, e essa sim eu acredito que seria muito bom se fosse médico, que afinal entende da rotina do cotidiano de um hospital não precisa ser somente um administrador, mas dos ministérios do modo geral, você no Ministério da Saúde, por exemplo, você ter 100 médicos e ter 100 segurança é a mesma coisa. Ter 100 pessoas da TI é a mesma coisa. Porque você só administra aquilo ali. Então, tanto faz. Voltando aos deputados, o fato é procurem não votar nessas pessoas malucas que têm ideias malucas. Esqueça. essas de fato, do presidente, Eu quero dizer, é importante você ter um presidente bacana de fato e que seja coligado com as pessoas do qual você queira votar em outras esferas: o prefeito, o vereador, o deputado e assim por, por diante. Mas que o presidente é só o representante disso tudo. Então entenda de uma vez por todas: a mídia faz todo o estardalhaço em torno do presidenciado e o presidenciado é o peru. O grande Foda-se o presidenciado, é só mais um, tudo bem que eles tenham algumas propostas e coisas, etc e tal, ok, isso influencia sim, é um fato, mas quem influencia diretamente na nossa vida, no caso de Brasília, os deputados distritais e no, no todo o resto, os deputados estaduais e os deputados federais, então tenha em mente em quem você vai votar em relação a isso, porque esses caras vão fazer a lei que você vai ter que cumprir, Creio eu, pelo resto da sua vida, que ela seja revogada, emendada, seja lá que caralho que for. É isso aí. Muito obrigado pela audiência, por ter paciência em ouvir a minha voz de agora rachada e ter a minha cara de bunda nos seus devices. Gostou do inglês? Nos seus devices. E fiquem com Deus. Eu disse isso, não sei. Fiquem com Deus. Um forte abraço de JP, encerra aí o vídeo. Tchau!